Oi! Vida e Ambiente Construído, vamos falar sobre Metabolismo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. E aí, beleza? No segundo vídeo da série, nós vamos abordar o metabolismo. O que é o metabolismo? São reações químicas, bioquímicas que acontecem no interior de células ou de indivíduos, bactérias, organismos mais complexos basicamente vai pegar elementos é, menores, moléculas, e transformar isso em elementos mais complexos, complexificados, em estruturas maiores, em proteínas, por exemplo. Esse é o anabolismo. O catabolismo já é o contrário. Ele vai fazer a quebra desses compostos maiores é, em compostos menores. O primeiro necessita de energia para acontecer. O segundo libera energia. Então o tempo todo o nosso organismo precisa metabolizar os alimentos. Né? Então a gente ingere os alimentos, quebra os alimentos, os alimentos vão para as células que utilizam aqueles pedacinhos para fazer diferentes compostos, DNA, RNA, proteínas diversas, lipídios. E a partir daí alguns desses servem como reserva energética, né? e depois eles são quebrados para liberar energia para o organismo. Vamos dar uma olhada. Uma outra característica que os seres vivos apresentam é o metabolismo. O metabolismo pode ser entendido como as diversas reações bioquímicas que acontecem no interior de um organismo. Então, são reações químicas dentro de um organismo, bioquímicas, que vão acontecer para que esse organismo mantenha a vida. E dentro do metabolismo, a gente pode separar ou indicar o metabolismo de duas maneiras, o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é a transformação de, de matéria e de energia, juntando os elementos, formando unidades mais complexas, formando estruturas mais complexas. Então é como se eu juntasse é, o tijolo junto com a areia, com o cimento, né, com o cal. E a partir dessa mistura toda, eu consiga manter uma determinada estrutura e fazer de quando em quando a renovação dessa estrutura. Em então, uma casa ou um equipamento qualquer, um carro, a gente sabe que de quando em quando é preciso fazer a manutenção. Um jardim é preciso fazer a manutenção. Então, o anabolismo é a junção de, vamos entender assim, partículas menores ou compostos menores em compostos mais complexos. E isso, então, junta energia com matéria, formando estruturas mais complexas. O catabolismo já é o contrário. É a quebra dessas estruturas para a liberação de nutrientes e energia. Então, exemplos de anabolismo. Falei aqui, a gente junta os materiais para construir a casa, ou então esparrama esterco no, no lugar para que as árvores possam crescer mais. Ou as plantas estão pegando a energia do sol, pegando gás carbônico, pegando nutrientes é, que estão dispersos na, na água do solo e transforma isso em matéria orgânica. Então vai virar árvore, vai virar fruto. E o catabolismo? Na hora que a folha cai, ela começa a ser decomposta e vai liberando nutrientes, vai liberando energia no ambiente. Na hora que a gente se alimenta, esse alimento que entra, permite o anabolismo. Então, a gente vai pegar diferentes nutrientes que tem naquele alimento, primeiro um processo de quebra desse alimento, vai liberar nutrientes, vai liberar energia, nosso organismo vai utilizar essa energia, e esses elementos para fazer um novo anabolismo, para criar novos constituintes de que o nosso organismo necessita, e isso vai acabar liberando outra vez é, outras partículas que, que já não são interessantes para o organismo, e isso tudo vai ser eliminado né, pelas fezes, pela urina, pelo suor. Então, o anabolismo e o catabolismo, entendidos aí em diferentes escalas, Vão dar esse fluxo metabólico dentro de um ambiente. A mesma coisa uma, uma casa, né? precisa entrar comida dentro da casa para manter os seus moradores, esses moradores vão produzir é, diferentes é, resíduos né, que podem ser tratados, reciclados para reincorporar no ciclo. Mesma coisa uma propriedade. Então, essa propriedade necessita o tempo todo de matéria e energia chegando nessa propriedade, a propriedade vai reciclar ou vai transformar essa matéria e energia, vai criar toda um, uma complexidade interna e isso vai ser utilizado depois na relação com o exterior. Trocando em miúdos, você tem ali uma fazenda, então você tem o capim, o capim vai pegar a energia solar, é, mais água e nutrientes e mais o, o gás carbônico, vai transformar isso em biomassa. O gado vai comer essa biomassa e vai crescer. O gado vai defecar, né? vai fazer o cocôzinho, vai jogar o esterco ali no, na, naquele ambiente, o esterco vai liberar outra vez nutrientes, os nutrientes vão para as plantas, para o capim, que vai crescer e o ciclo vai se formando. Agora, o tempo todo também, esse gado, se for um gado de corte, ele vai sair da propriedade em algum momento e aí você está exportando matéria e energia dessa propriedade, que tem que ser reposta de alguma maneira. Ou você está tirando leite da vaca né, e está fazendo outros produtos a partir desse leite. Esse leite que está saindo, ele também está saindo com matéria e energia desse lugar e isso tem que ser reposto. Se essa matéria e energia não for reposta, o sistema como um todo ele vai se empobrecendo ao longo do tempo. Está aí porque as propriedades familiares elas tendem a ficar mais fracas ao longo do tempo se a gente não atenta para essas, essas funcionalidades ou essas características. O tempo todo a gente tem que estar... Tá pensando em termos de metabolismo, né, anabolismo e catabolismo, para que a gente mantenha a propriedade né, cada vez mais enriquecida no lugar de cada vez mais empobrecida. Mas aí a gente vai voltando nesse assunto aos poucos. Então, né, nós estamos exercitando aí uma história de catabolismo, não só dentro das células, mas também pensando em uma casa. Uma casa também faz, tem metabolismo? Ou em um automóvel tem metabolismo? Ou um bairro, uma cidade tem metabolismo? Porque se tiver, e tem, né? a gente pode considerar pelo aspecto do metabolismo também como um ser vivo. Então a casa ela faz o metabolismo. Então ela tem uma das particularidades da vida, está inserido ali. E a gente vai avançando nessas histórias. Então, olha só, se você é estudante ou profissional recém-formado das áreas de arquitetura, engenharia civil, engenharia agronômica, né, e tiver interesse em estabelecer uma parceria ou alguma coisa mais próxima, as pessoas estão começando a querer... Soluções baseadas na vida. Né? Um punhado de gente vindo de grandes centros para se estabelecer aqui no sul de Minas e a gente quer atender vocês. Você então, está vindo para cá, a gente pode te trazer várias soluções: né? desde a busca do melhor terreno, né? aí passando por engenharia, arquitetura, né? organização das coisas, planejamento do, da propriedade. E aí a gente necessita também de mais parceiros que queiram incorporar esse processo das ciências ambientais dentro do seu trabalho. Então vale aí, por exemplo, para engenheiros civil e arquitetos. Vamos incorporar esses conhecimentos aí na, nos seus projetos? Bom, convite feito. O vídeo de hoje fica por aqui. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima. E não esquece... Dá um joinha, um curtir, um like, um gostei, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se não for inscrito. Forte abraço!